é punir as pessoas que usam as redes sociais para coisas que não deveriam ser feitas. A rede social é uma extensão da sociedade. Os educadores, as escolas e os educadores de hoje, eles não estão preparados do ponto de vista ferramentas. Sim. Ele mata negócios, inclusive, de empreendedores mais experientes. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Como você sabe, nos acompanha aqui toda terça-feira, ao vivo no YouTube às 17h45. Lembre-se, aqui é o lugar certo para você entender como gerar no seu negócio o lucro certo. E lembrando que toda terça-feira, às 17h45, a gente sempre traz aqui, eu digo que é a vida como ela é, a gente traz casos reais de empreendedores que deram certo, que deram errado, que acertaram, que erraram, porque na verdade essa é a vida do empreendedor. É acertar, é errar e muitas vezes é muito mais errar do que acertar, mas também quando acerta, acerta de verdade. E a gente sempre traz pessoas aqui para contar a sua trajetória, para contar todo o seu processo ao longo da sua caminhada de empreendedorismo, ao longo da sua caminhada de fazer gestão de pessoas, gestão de negócios e muitas vezes de vender um negócio, de sair de um negócio e montar outro negócio. E o papo de hoje não vai ser diferente. A gente traz um cara aqui que vai com certeza trazer muitos insights aqui para vocês. E eu tenho expectativa aqui de aprender bastante com esse cara também sobre a trajetória de empreendedorismo aí que ele veio trilhando e está com um empreendimento novo, meio disruptivo. A gente vai entender um pouco desse empreendimento. Sou fã desse empreendimento porque está ligado à área da educação e aí a gente vai entender bastante o que, que ele está fazendo no dia de hoje. Fred, bem-vindo, meu amigo. Porra, Sullivan, obrigado pelo convite, cara. Muito legal estar tá aqui falando sobre negócios, falou sobre o que a gente faz na nossa vida, sobre a nossa profissão, nossa atividade, aí bem como você falou, é... É altos e baixos, é muito mais erro do que acerto. Só que, como empreendedor, a gente precisa acertar uma vez na nossa vida. Uma vez. Acertou uma vez, a coisa acontece de um jeito uh, inimaginável. Então, cara, legal demais estar aqui falando para a tua galera, falando para o teu público, falando para você. E eu também espero aprender muito e aqui figurinha com, contigo aqui. Cara. Com certeza. Agora, me fala uma coisa. A gente sempre começa, Fred, eu digo que a melhor pessoa para apresentar uma pessoa é a própria pessoa. Então, eu sempre digo que... Você tem que se apresentar. Então, como é que o Fred se apresenta? Quem é o Fred? Como é que a gente define o Fred aqui para a nossa audiência? Uhum. Maravilha, cara. Olha só, sou empreendedor por excelência da... desde, que, desde que nasci e basicamente uh, empreendedor da área tech, né? de startup, etc. Então, me, me, me desenvolvi nos últimos anos aí, mais ou menos nesse, nesse setor. Há uh, 17 anos, comecei um negócio na internet, no, no e-commerce, no Mercado Livre, basicamente, criando um e-commerce dentro do Mercado Livre. Uh, e, rapidamente, eu percebi que não era isso que eu queria fazer e criei uma startup que conectava vários uh, e-commerces a vários marketplaces. Amazon, Americanas, próprio Mercado Livre. Essa empresa cresceu super rápido. Uh, eu nem sabia o que era startup na época. Eu nem sabia o que era esse mercado de tecnologia na época. Era bem novo. Ah, e essa empresa foi vendida para o Mercado Livre no final de 2017. Eu me torno diretor do Mercado Livre, na Operação Brasileira aqui do Mercado Livre, por dois anos. E dentro do Mercado Livre, eu já sabia que eu queria empreender de novo, não queria ser funcionário. E crio uma outra empresa, conectando restaurantes... Aos delivery apps, ou seja, iFood, Rappi, Uber Eats... Essa né? é a característica do empreendedor Exatamente. serial, né? É ele e... não consegue ficar quieto, Não né? consegue ficar quieto e você percebe assim... Oh, o cara estava no e-commerce, marketplace... Daqui a pouco ele vai para food service, ou seja, restaurantes... Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra e, na verdade, guardam muitas semelhanças em sua essência, etc. Sim, sim. E era um, um business que era uma plataforma que conectava restaurantes, as cozinhas dos restaurantes, aos delivery apps. Né? A gente foi a primeira empresa a fazer isso no Brasil. Uh, ela cresceu muito rápido de 2019 até 2018, 2019, até início de 20 E a gente vendeu essa empresa, vendeu a, a, a operação para a Cloud Kitchens, que é a empresa do fundador do Uber. Depois que o fundador do Uber saiu do Uber, ele sim. fundou a Cloud Kitchens. Uh, então... Fiz isso muito rapidamente, duas empresas tech, entendi muito como é que era esse, esse setor. E, e, cara, sou empreendedor por excelência de, de gostar de pessoas, gostar de resolver problemas, gostar de criar produtos que as pessoas usem e, e, e, e continuem usando. Uh, e no início da pandemia, resolvi tirar um tempo para mim, entender o que eu ia fazer. E aí, me deparo com, com, com educação online, que era um setor que eu já queria empreender há muito tempo. Uh, e aí eu crio a Startup, que é o meu novo business. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas então, quem é o Fred? Fred é um apaixonado por empreender, apaixonado por pessoas, por resolver problemas e criar soluções que as pessoas gostem de usar e que sobretudo resolva problemas reais e relevantes. Uh, e cara, faço isso com amor à camisa. Gosto de ensinar de graça, de estar nas redes sociais falando sobre isso. E quem é o Fred, cara, é um empreendedor por excelência que gosta de fazer exatamente isso que eu acabei de falar. A gente pode resumir aqui, teve uma coisa na, na tua fala que eu achei interessante e, e, e eu gostaria de, de gente falar um pouco desse tema, porque esse tema ele é uma dificuldade para muitos empreendedores. Eu vejo que muitos empreendedores não entendem essa história. né? E eu percebo isso dentro dos meus grupos de mentoria. Quando eu levanto esse tema, o cara na maioria das vezes ele tem uma certa dificuldade de entender isso eu vou resumir o Fred como um solucionador de problemas. Porque o empreendedor é, acima de tudo, um solucionador de problemas. né? Ou ele deveria ser um grande solucionador de problemas se ele quiser empreender e que o seu negócio tenha então, sucesso. E eu vejo que muita gente tem dificuldade com isso, né, Fred? O que você acredita que, assim, você nessa tua trajetória como empreendedor, como é que você faz para identificar um bom problema e falar assim, cara, esse é um problema que se eu conseguir a solução dele, meu negócio vai crescer assim. O que, que você observa eu... que é um ponto importante a ser analisado para encontrar problemas? É, é, um, é um belo ponto. Assim. Acho que não tem uma, uma única perspectiva que a gente pode é, encarar, mas uma, uma das formas que para mim é muito relevante é eu experimentar esse problema. Acho que eu senti na pele, para mim, faz uma diferença É mais muito fácil grande. quando a gente vive o problema. Para mim é mais fácil quando a gente vive... Vive ou viveu, né? de uma vive, certa forma. Vive, mergulha ou, por exemplo, identifica que várias pessoas têm esse problema e de alguma forma você tenta ter esse problema também para ver qual é a dimensão disso. Acho que parte do princípio aí para você ter uma compreensão, o um nível de consciência daquilo que você está resolvendo. Segundo, e super relevante, eu acho que os empreendedores subestimam isso, é a relevância desse problema. Assim, é o quão... Dolorido é esse problema versus a solução, a, a alternativa que as pessoas estão usando para resolver. Muitas vezes os empreendedores tentam resolver problemas que de fato não precisam ser resolvidos. Ou, ou já estão sendo resolvidos bem uh, e aí você precisa criar uma coisa muito complexa, uma plataforma, uma solução muito robusta para resolver um problema. É mais ou menos uma balança, assim a, a, a, o nível de complexidade daquele problema versus... A complexidade da solução daquele problema. Eu diria que não é o nível de complexidade do problema, é a relevância do problema, é o quanto ele impacta. Pode ser um problema. O quanto ele impacta? super a vida simples, né? O quanto Sim. ele impacta Sim. de verdade Sim. na vida das pessoas, sabe? Sim. Uh, e aí, óbvio, tem soluções mais complexas e soluções mais simples para isso. E o ponto é que esse equilíbrio, esse equilíbrio, ele, ele dita muito o quão rápido você consegue escalar, o quão fácil você consegue começar um negócio, etc. Né? Uh, então, os empreendedores eles costumam achar que estão resolvendo alguns problemas que são relevantes, que são super importantes, e na verdade não, não são tão relevantes assim. Ou as pessoas não estão dispostas a pagar muito por esse problema. Por aquele problema. E, é, e aí está a relação de quanto mais grave é, quanto mais dolorido for, mais você está disposto a pagar por isso. E aí quando você escolhe um problema que é hum, não é tão grave assim, as pessoas não estão dispostas a pagar. E aí você tem negócios de margens mais baixas, negócios que têm barreiras de entrada mais baixas. Então é, eu acho assim, se você tem que... Você tem que ser um aficionado pelo problema, não pela sua solução. Porque as pessoas querem resolver o problema delas. Então, você tem que ser um aficionado, entender a fundo aquele problema e mergulhar muito mais ou ir a fundo quando esse problema for relevante para a maioria das pessoas. E as soluções, as alternativas que estão sendo usadas para resolver, elas não resolvem bem, elas são muito caras, elas são muito ineficientes. Eu acho que é desse... desse é, jogo aqui, dessa análise, que empreendedores experientes conseguem encontrar avenidas boas para navegar. E, e tem aquela história também, quando você encontra essa avenida, ou dentro desse processo de solução de problemas, é importante a gente analisar também qual é o tamanho desse mercado, né? Total. Porque eu já vi muitas vezes investimentos que não condiz com o tamanho da, da oportunidade de mercado, uhum. e aí o negócio acaba se tornando inviável até a curto prazo. Óbvio. Isso também é uma coisa que a gente tem que olhar de uma certa forma. Total. E eu vejo também, muitas vezes conversando com empreendedores, que existem alguns problemas que eles também não são percebidos como problema pela maioria das pessoas até que você arrume uma solução para aquela situação. Você percebe isso também no mercado? Como é que você olha? No outro? mercado de tecnologia, uh, esse é um framework que é difícil de ser seguido. Você pensar numa solução e aí você achar problemas para encaixar na solução. Sim. Não que isso não seja possível em negócios, especialmente em negócios da economia real, da economia tradicional, que a gente chama. né? Uh, mas em, em, em, no, na minha área relacionada ao mercado de tecnologia, isso é muito mais difícil. É muito mais fácil você olhar um problema a fundo, entender ele e pensar em soluções super simples e escaláveis para você resolver. Então, eu prefiro atuar dessa forma, Sullivan. Você olhar o problema e pensar, tá bom, como é que de fato a gente consegue destravar valor aqui onde as soluções atuais não estão conseguindo encontrar. Vamos, vamos pensar o seguinte, né? eu, eu gosto desse tipo de discussão, porque isso sempre traz para nós alguns insights assim, interessantes. E, e, e até para contribuir com todo mundo, toda a nossa audiência aqui, é, quando a gente fala, às vezes você encontrar uma solução que é eficaz numa avenida de crescimento de uma oportunidade de negócio em algo que muitas vezes as pessoas não estão vendo necessariamente como problema, uhum. a gente pode até fazer estudo de caso aqui. Uhum. Por exemplo, se a gente pegar o caso do iFood. O tá. que o iFood faz? Delivery. Delivery sempre existiu. O motoboy entregando a pizza na tua casa sempre existiu. Uhum. Mas qual é o core de um negócio como um, um iFood e, e tantos outros? É que o iFood praticamente dominou a ponto de tirar até Total. o Uber... O Uber, Não, Uber A entrega o Uber Eats do, do, do Brasil. Então a gente pode falar do iFood porque é, a, o, a grande maior, é o grande case nesse negócio. Os caras encontraram uma solução <risos> de conexão de uma série de, de, de, de estabelecimentos onde não tinha um problema em tese, você não tinha um problema ali, você tinha uma cadeia de delivery. É claro que a hora que os caras encontraram essa solução e agregaram esse processo, eles trouxeram muito mais estabelecimentos uhum. para esse mundo do delivery. Né? Mas observe o seguinte, muita gente acredita, e aí é isso que eu acho legal do empreendimento, né? eu olho para o iFood é o seguinte, ele resolveu a, a vida de muito usuário, muito comprador. Mas se você analisar, ele resolveu mais a vida de muitos estabelecimentos. Total. Aí vai ter a discussão lá do quanto cobra de taxa isso e é aquilo que não vem ao caso. Mas que está relacionado vê... com a dor... A dor e o quanto está disposto a pagar, E óbvio. aí tem aquela história. Então, tá, beleza, a taxa é alta. Por que, que você não sai do negócio? É óbvio. Porque a solução do cara é muito alta. Então, assim, é muito grande, né? Ela, ela faz a diferença. Uhum. Então, quando a gente falar de solução de problema, às vezes não é só algo totalmente disruptivo e inovador. É também. Uhum. Mas muitas vezes não é só isso. Mas é você olhar para o que está acontecendo e fazer o que já está acontecendo claro. acontecer de uma forma muito melhor. Acho claro. que isso é legal deixar, sim, deixar sim. claro para é, né? a audiência, né? As coisas acontecem, ah, ah, ah, ah, o consumo, ah, ah, ah, idas e vindas, o transporte, a compra, a venda, etc., a comunicação, ah, essas coisas acontecem. Sim. E elas acontecem várias vezes, em vários, setor, vários setores, de forma super ineficiente. E eu acho que o delivery... Pegando o gancho que você puxou, o delivery era um exemplo assim. Era uma, era uma coisa ineficiente. Onde eu tinha que ligar um por um, eu tinha que saber exatamente. Eu não tinha um, um, um mix de pizzarias para escolher, eu não tinha uma, uma, um cardápio de opções, eu não podia comparar preços. Era, era, um, era, um, era um desastre a experiência de, de você comprar. O que, o, o que uma solução como, como o iFood fez foi um marketplace de restaurantes. Permitiu com que você concentrasse num único local um mix de soluções. E isso fez rapidamente com que os usuários entendessem que ali era o local mais apropriado para passar a comprar. Uma vez que você tem inúmeras pessoas indo para o local, os estabelecimentos percebem que é ali que eles têm que estar também. Aí é um... Oferta e procura. Exato. Então, é, é, é assim... A... O fato já acontecia. O delivery já acontecia. O consumo de comida já acontecia. Praticamente todos os negócios. O Uber é um exemplo de coisas que já aconteciam. Sim. A Netflix é um exemplo de coisas que já aconteciam. Sim. Então, especialmente no caso de tecnologia, é... Beleza, eu, eu pego uma um acontecimento, um fato, uma atividade que já existe de forma ineficiente e eu tento destravar... É, valor dentro dessa cadeia. Então, basicamente, os negócios eles, eles, especialmente os mais disruptivos, eles não são disruptivos do nada. Eles simplesmente pegam e transformam a forma como as coisas são feitas. Se você fazer esse paralelo e é super ao extremo é próprio, a própria rede social, ela é uma... Ela é uma digitalização da relação que a gente sempre teve com os seres humanos. Da relação pessoal. Pronto. Ela coloca na internet e ela torna isso muito mais fácil, rápido, acessível. Etc. Com seus benefícios e malefícios, não é essa que a gente está discutindo. Mas o ponto é, a disrupção, ela geralmente acontece em cima de algo que já existe, só que feito de uma forma completamente diferente do que era feito antes. Você, você tocou num ponto da rede social, e aí eu vou, vou... Sempre que vem um cara tecnologia aqui, eu trago esse questionamento. Quem assiste o nosso podcast semanalmente já viu eu tocar nesse tema diversas vezes, porque eu sempre... Gosto de pegar opiniões é, de diversas pessoas sobre o mesmo tema, mas profissionais são da área. Quando a gente olha a rede social, que foi o tema que você tocou agora, e pensa numa rede social há 15 anos, estamos falando lá, meados de 2007, 2008, ela tinha uma função. Com o passar do tempo, a rede social começou a tomar funções completamente diferentes, além do conectar pessoas. Uhum. Como é que você vê essa evolução da rede social? Será que ela perdeu a identidade da questão social? Uhum. De, dessa conexão entre pessoas? Porque a gente vê redes, por exemplo, LinkedIn. O LinkedIn mantém muito essa questão. Uhum. Tem um propósito ali voltado para carreira, voltado para negócio. É uma pegada mais business. Outras redes sociais elas vieram se transformando ao longo das suas jornadas. Tem um exemplo, inclusive, do Instagram... Se você observar o que era o Instagram em 2010, o que é o Instagram hoje é uma coisa completamente diferente. Uhum. Como é que você vê essa evolução da rede social? Eu, eu acho que a evolução, especialmente em, em, em mercados tão dinâmicos quanto tecnologia, ela é natural e muito mais benéfica do que qualquer outra coisa. Né? É, sim, existem modelos de negócio que eles são mais focados e permanecem muito mais tempo mais focados. O LinkedIn é um exemplo dele. Embora o LinkedIn tenha inúmeras soluções é, é, além da, de empregabilidade... Uh, mas acho que essa transformação que passou o Facebook, muito mais o Instagram, acho que é muito mais nítido o Instagram, talvez até o próprio WhatsApp se transformando como uma ferramenta mais de, de negócio, payments, etc., como qualquer outra, eu acho super muito mais benéfico do que qualquer outra coisa. E ela é natural. Todo negócio ele se transforma e, e, e deveria se transformar como, como regra. Uh, eu acho que a discussão mais mais mais óbvia aqui, desse, do ponto de sentido, que é para pegar essa provocação, é... Será que as redes sociais saíram do controle? Porque o propósito Exato. continua muito parecido. Sim. Que é unir pessoas, aí ela passa de um, de um propósito de unir para... Pra desunir? Para desunir, porque, as, porque a rede social permitiu que as pessoas manifestassem suas opiniões. Sim. Primeiro, privadamente, depois, publicamente. E aí, com o tamanho, tomou-se a dimensão que tomou. E aí, você bota fenômeno fake news, você bota fenômeno é, é, feminismo, racismo, é, é, política. Você coloca um monte de, de coisa fervorosa na, nesse caldeirão. Você tem pessoas de opiniões contrárias, no mesmo lugar. É uma festa com pessoas de tribos diferentes no mesmo lugar e acaba acontecendo é, esse... os problemas que a gente uh, acaba vendo. E daí o ponto é, será que as redes sociais saíram do controle? O ponto é, então em termos de propósito, o propósito se transformou, se ampliou, ponto. Foi colocado o microfone... Isso é fato. fato. ponto. Isso é uma coisa negativa? Absolutamente não. Eu não acho que seja uma coisa negativa. É, Para a humanidade, eu acho super útil a gente poder dar voz para uma pessoa que antes só teria a Globo ou a grande mídia para poder se expressar, e agora você permite que um único celular faça com que, sei lá, o Whindersson Nunes ou o Luva de Pedreiro Uh, sem nenhum juízo de valor, aqui é o que, que eles fazem, o que estão fazendo, mas permite com que esse tipo de... De, de, de, de conteúdo, de, de vamos conteúdo... dizer assim, não é, nem a pessoa, não é sobre a pessoa. Não é sobre a pessoa. É sobre o conteúdo perfeito. da pessoa. E outros tantos influenciadores positivos e tal, que, que falam sobre política, sobre assuntos importantes, e que permitem com que essas pessoas cresçam e, e influenciem pessoas de forma positiva e tornem a nossa sociedade melhor. Eu acho esse o grande benefício e que a gente não deveria ignorar, não deveria soterrar de forma nenhuma. Uh, a gente deveria entender é, até onde isso é benéfico e qual é o limite onde essas coisas precisam ser mais controladas. E eu acho que as pessoas batem muito nas redes sociais, dizendo assim, uh, ah, como é que permite que isso aconteça? Deveria ter um controle maior. É que as pessoas não têm noção da complexidade que é você ter um bilhão de pessoas opinando sobre coisas diferentes e você Perfeito. criar computadores para julgar isso. Sim sem que você pareça de alguma forma é... tendencioso ou que ah, é a minha opinião, é a opinião do, do Google ou do Facebook sobre aquilo que predomina. E, é, e eu acho que é muito mais embaixo esse buraco. Então, assim, não estou aqui defendendo as redes sociais, eu tô, estou tô defendendo muito mais a complexidade da coisa ou justificando a complexidade da coisa que as pessoas entendam que, cara, não é preto nem branco. Tem sim. um caminho cinza no meio tem, do caminho tem, que é complexo. Tem 50 tons de cinza no meio certo? do caminho. Eu acho que passa, cara, por uma regulação... Uma regulação... vamos para Não, entender não essa. é censura. Ninguém está é falando de censura. censura, óbvio. É que, é que, sim, os governos... Governos, a lei, seja firme em, em exigir com que as redes sociais atuem rapidamente, é, punir as pessoas que usam as redes sociais para coisas que não deveriam ser feitas. Acho que a rede social é uma extensão da sociedade física, cara. Sim. Da real. Sim. Então, se eu não posso pegar o microfone e ir ali para a Avenida Paulista e começar a falar a palavra de ódio ou, ou alguma coisa, eu rapidamente você ser tolido. Eu posso fazer isso, Súlio? Diz. Posso. Mas eu vou arcar com as consequências, Perfeito. não vou... Poder, você pode o que você quiser, é mas isso. vai pagar o preço. Esse é o ponto. Perfeito. Eu posso pegar o microfone Perfeito. e sair dizendo, libera isso, faz aquilo tudo mais. Rapidamente eu vou ser tolido, punido, etc. Porque a sociedade foi construída com base em regras que, por mais que a gente, muitos desacreditem, elas funcionam. Elas funcionam em, em linhas gerais. As redes sociais não deveriam ser iguais? Sim, deveriam. Então, o ponto é... Como é que a gente coloca na mesma... Na mesma... Faz um comparativo e traz toda a nossa segurança jurídica, palavra técnica aqui, para as redes sociais, para manter elas num ambiente mais sim. seguro. Eu, eu, eu gosto dessa discussão da rede social, Fred, e ela, ela traz. É, é muito nítido isso que você colocou, fica, fica muito transparente. Cara, você, nós vivemos um ambiente democrático, sim. Mas essa história do eu posso falar o que eu quero, a coisa não é bem assim. Uhum. Né? Tanto é que há alguns anos no Brasil se instituiu a indústria do dano moral. Que qualquer coisa que você disser, eu te processo por dano moral. Uhum. E hoje, claro, está muito mais maduro tudo isso, né? Qualquer coisa que rola um dano moral. Mas também você não pode sair falando qualquer coisa. A claro. gente tem vários casos aí de pessoas que falam bobagem uhum. e depois pagam preço por isso. Isso é presencialmente, isso é virtualmente. Total. Dentro de uma rede social. Mas e eu... nas redes sociais tem um outro, outra punição, que é o cancelamento, né? A... Pra quem era é... nisso que eu ia falar, cara. O que, que acontece... Quando você... Aí eu vou te pedir licença, porque o que, que eu observo, né? A galera prega muito paz e amor, não vamos julgar as pessoas, é... tudo bem para a diversidade, tudo bem para isso, tudo bem para aquilo, eu acho isso ok. Uhum. Eu acho isso sensacional. Agora, quando a gente olha para o cancelamento, o cancelamento hoje não seria... E essa é sempre a provocação que eu faço para quem vem aqui. O cancelamento hoje, numa rede social, não seria uma das formas mais Cruéis de punir a pessoa? A depender né? de Quando... quem está sendo cancelado e a intensidade desse cancelamento? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida Não nenhuma. Não só quem está sendo mas como está sendo cancelado. Total. Você vê muitas vezes o cara ser cancelado por uma frase infeliz. Aham. Uhum. Né? Ok, foi uma frase infeliz. Sim. O cara voltou, se retratou, pediu Total. desculpa Total. e a galera continua massacrando o cara. Não, tá e atri... assim... atribuindo a essa pessoa coisas que são completamente fora de razoabilidade em relação... E vão intensificando, e vão intensificando. Aí eu acho engraçado que assim, esse mesmo cara que cancela alguém por uma frase infeliz é o cara que muitas vezes há pouco tempo... Fez um discurso do... Ah, não pode ter um discurso de ódio. Ah, não pode ter isso, ah, não total, pode ter aquilo. Total. Então o um negócio As meio... Hipocrisias da, da, As hipocrisias da... hipocrisias da... Da, da internet. Isso existe demais. E, e a questão... Uma coisa que eu sempre, eu, eu sempre comento é o seguinte. Muita gente fala assim... Ah, o mundo está isso, o mundo está aquilo. Eu não digo que o mundo está isso, está aquilo. Ele sempre esteve. Uhum. A diferença é que hoje a gente tem um megafone chamado internet... Que deixa explícito, a velha frase a internet não perdoa, uhum. né? Então, você fez, meu amigo, tá gravado. Exato. Amanhã ou depois vai aparecer. Então, a hipocrisia, ela é humana. Ela é. existe dentro desse processo. Ela só deu voz aos idiotas Ex e, ao, e aos igrejas. Exatamente. Se ela é certa ou errada, não vamos entrar nesse critério de julgamento. É. Ela sempre esteve aí. A diferença é que hoje a gente consegue evidenciá-la. Exato. Né? Então, tem uma coisa, uma, uma discussão. Agora, o que, que eu observo, né? não é só o indivíduo do ponto de vista pessoal, mas as empresas têm que tomar muito cuidado nas redes sociais também. Como é que você, como um empreendedor, já esteve em grandes empresas como o Mercado Livre e tal, como é que você enxerga a rede social para as organizações? Para as empresas, propriamente dito, como é que é um limite ali entre, cara, tem que tomar cuidado, isso pode impactar o negócio. A gente viu um caso, não muito recente, mas podemos dizer que foi recente uhum. aí, deve ter uns... 90, 120 dias, de um vídeo da Luísa Helena, do Magazine Luiza, com a história do carnezinho gostoso. né? Isso foi nitidamente ali uma estratégia que não foi muito bem desenhada sim, pela sim. área de comunicação e marketing. Você vê que um vídeo, uma coisinha simples, pode gerar um rebu. Claro. Positivo ou negativo. Como é que você vê isso para as empresas, sendo um cara da área de tecnologia? Vamos, vamos dar um passo atrás para conectar com a história. Rede social, internet, como você bem... Trouxe, são ferramentas que elas podem ser usadas para o mal, pode ser usadas para o bem. Essa é a realidade que a gente tem que entender. Ferramentas, as ferramentas, as redes sociais, elas não são o problema. Elas são o martelo da história. Que elas solução, Você são pode usar para matar, matar alguém o martelo, ou você pode usar para pregar e fazer um móvel. Então, é, é esse, esse é análise. Então, como é que isso, as empresas encaram essa, essa parada? As redes sociais tornaram um canal de comunicação, um canal de identidade um canal de expressão para as empresas. Um canal onde as, impre... as pessoas chegam lá e têm a oportunidade de entender mais sobre aquela empresa, sobre as suas origens, sobre as suas missões, sobre seus valores, sobre para quem que ela se comunica. A certo? identidade da empresa. A identidade. Então, plataforma. as redes sociais, em geral, é óbvio que você usa isso para vender também, muitas Bom. vezes. Né? Nem sempre. Algumas são muito mais institucionais do que outras. E outras usam isso como um canal de venda mesmo. E, e, e as as empresas entenderam a, as redes sociais como um canal de posicionamento e comunicação com o seu público, mais um canal de venda quando você comunica isso de forma correta e faz uma oferta correta. Então, ponto é um ponto, é assim que as empresas... Aí, o que acontece? Algumas empresas, elas... Ah, por tentar se comunicar ou tentar falar diretamente com esse público que elas estão querendo se comunicar, existe um limite entre... Se você falar um pouquinho mais, se você expressar um pouquinho mais, você sai da sua bolha, do seu cercado, e você começa a chegar em outros... Impactar que... outras impacta bolhas. Outros, que pode, inclusive, incomodar outras bolhas Perfeito. ou ser mal interpretado. É, quando a vezes... gente diz o impactar, é importante quem está assistindo entenda que é o positivamente ou negativamente. Total, total. Então, isso... A, a maioria das empresas, elas, elas entendem como você se comunica mais diretamente com o seu público... Sem você interferir ou cutucar demais ou invadir muito Outros outras públicos. bolhas. Elas, elas falam, quanto maior é a bolha da empresa, maior vai ser mais generalista e mais amena vai ser essa comunicação, por Sim. uma razão óbvia. Mas a gente vê várias empresas onde tanto o founder quanto a própria comunicação institucional dela ela é completamente direcionada, politizada e tá tudo bem com isso. Sim. Porque ela está falando com, com, com um público que aceita isso, que tolera isso. Então, eu acho que está muito mais do tipo... É, o quanto a empresa está disposta, disposta a se comunicar... Diretamente com uma bolha e afastar outras ou tentar unir outras. Então, esse, esse é um ponto importante que é... Cara, não tem jeito. Se você apertar demais num setor... Você vai afastar outros. Perfeito. Então, se você quiser abrir, você começa a ter ficar cada vez mais ameno, mais ameno, mais ameno, mais ameno, mais, até que você fica morno para você abraçar todo mundo. E tem aquela história, né? A internet não é lugar de gente fria ou gente morda, né? Ou você tem um posicionamento, ou então você também você fica em cima do muro. Você fica neutro. Neutro você e a fica... neutralidade acaba sendo um problema. O que eu observo é que quando a gente fala de grandes companhias, quando a gente fala de grandes empresas, essa galera normalmente tem um time, tem uma galera pensando toda uhum. a estratégia e tal. O pequeno e médio empreendedor, que é o cara que normalmente assiste o nosso podcast aqui, o cara ele fica meio perdido nesse universo. Uhum. Né? E eu sempre digo aqui, o que é legal? Cara, é legal você entender, primeiro, a gente volta lá no início da nossa conversa, qual é a dor que eu resolvo, qual é o problema que eu estou resolvendo para o meu cliente e como é que eu crio, vou usar um termo que você usou, como é que eu crio avenidas de conteúdos que eu comunico com esse público? Uhum. E comunico agregando valor. Para a gente tirar a ideia, muitas vezes, que muitos pequenos e médios empreendedores têm, que a rede social ela é um canal de venda, mas ela é um canal de vendas que não tem estratégia, é só postar. E não é só postar. Né? Eu preciso ter uma estratégia muito bem montada para isso. Partindo dessa estratégia bem montada, o senhor... O senhor, analisando redes sociais, que eu sei que o senhor faz essa análise aí profunda, o senhor resolveu empreender e teve rede social como uma inspiração. Sim. Aí eu quero entrar nesse, nessa avenida sua aí de, de conteúdo e de empreendimento. O que, que é esse empreendimento que você agora está encabeçando na área da educação, mas com um pezinho na rede social? Como é que é isso? Conta pra gente aqui. Maravilha. Uh, Sullivan, acho que a ideia começou, de novo uma dor, assim... Onde você analisa essa dor e pensa assim, como é que ela está sendo resolvida? Uh, eu sempre quis empreender com educação. Eu sempre entendi que educação é um negócio que o ser humano nunca vai deixar de consumir. Transforma, né, trans cara? Transforma, nunca vai deixar de consumir. Assim, a gente nasce com um HD virgem na cabeça e ao longo da vida a gente só evolui porque a gente coloca educação e conhecimento para dentro. É, a diferença é que esse HD, comparado aos HDs de computador, ele não tem limitação. É, nossa. Exatamente. Então assim, você precisa alimentar esse HD e isso se, se dá com educação de alguma forma ou de outra. Perfeito. Ah, isso não, não termina ao longo da vida. Então é um mercado gigantesco, é um mercado super é, é, é, socialmente falando, ele é super importante, a gente transforma um, um país. E eu sempre quis empreender nisso, mas eu nunca... Encontrei a avenida. Eu nunca. Pô, eu gosto de tech, tecnologia, startup, negócio, mas educação é tradicional, é a mesma coisa sempre, é um setor super né, travado. Pô, as aulas são, são hoje são iguais há 10 mil anos atrás. Então. A educação no Brasil ela é limitada. Eu falo que hoje você tem pessoas em 2022, com uma mentalidade totalmente diferente, disruptiva, que com o um modelo de educação de 1930. É surreal, é surreal. Nesse é surreal. Sentido, e é. Eu queria, de alguma forma, empreender nessa área e não, não sabia como. E o que acontece? Uh, uma, uma, eu comecei a falar com muita gente, Sullivan, de educação. Assim, educação regulada, educação livre, educação infantil e tal. E, e os problemas pairavam sempre na mesma órbita, que era engajamento é muito baixo, as pessoas saem, elas param de estudar, elas não, se, elas não vão até o final. Uh, as pessoas só querem saber de rede social, as pessoas só querem saber de ver YouTube, YouTube, né? agora é vídeo curto, sei sei o quê. Olha o problema surgindo Olha o problema aí, você surgindo. que é empreendedor e não pegou ainda. Exatamente. Né? Esse... Se, se isso acontece com a maioria, né, Fred? O problema não está não com essas pessoas. Não era o Fred achando, não era o Fred achando. Exato. Era pessoas falando, pessoas envolvidas com isso, falando isso e todo mundo perdido. E aí eu perguntava, como é que você está resolvendo isso? E as respostas que eu recebi, Sullivan, eram tá diversas. Resolvendo. Não está resolvendo. Eram diversas, cada um fazia de um jeito e não tinha uma bala de prata, mas não tinha nada que resolvesse e, ou, não, é isso que a gente está fazendo e está funcionando. E aí eu pensei assim, porra, existe uma avenida aqui que eu posso explorar tentar entender. Só que eu conheço pouco disso aqui. O que que eu vou fazer de fato? Então, vamos lá, a tese era, cara, os educadores, as escolas e os educadores de hoje, eles não estão preparados do ponto de vista ferramentas. Sim. Olha isso para a nova geração de alunos que não quer mais sala de aula, que não quer mais estudar pelo computador, eles querem estudar por aqui, que não quer assistir uma aula de meia hora. Tá bom. Tudo online, rápido. Eu falo que o cara assiste seis aulas de cinco minutos, mas ele não assiste uma de 30. Não assiste uma de 30. É, é muito to... louco é isso. É real isso. É, é real. muito louco isso. Tá bom. Não existe ferramenta para ajudar os educadores a resolver essa questão. Não existe. E toda educação, nos próximos anos, mesmo as presenciais, etc., vão ter elementos fortes online. Isso não, isso não é uma tendência que, que não, não vai diminuir. A pandemia só cravou. Só amplificou só isso. Só amplificou. Tá bom. Nisso eu pensei assim, ó. Tá faltando uma ferramenta, uma plataforma, onde as escolas, os educadores, possam colocar seus conteúdos, seus programas e os alunos assistir mais, engajar mais, interagir mais e isso não existe, tá bom? Como é que uma escola usa isso hoje? Como é que ela faz isso hoje? Quais são as soluções? O que, é que eu fiz, Oliva? Eu criei um Instagram. Olha, olha aquela coisa de entrar no problema e mergulhar. Eu criei um Instagram e fiquei um ano produzindo conteúdo, me passando por um educador. Você criou uma conta de Instagram. Uma conta do Instagram. Como um professor... Como um educador de algo que eu sabia. Sim. Então, primeiro eu tenho que ensinar algo que eu sei. Um empreendedor... Para ver como é que se vende, como é que se ensina, como é que se entrega, quais são as dores de fato e quais são as soluções, como é que elas estão sendo resolvendo. Você percebe que isso é um projeto de uma vida, né? Você fazer isso. No mínimo. No mínimo. No mínimo. E eu fiz isso ao longo de um ano e pouco. Entendi a dinâmica do setor. E aí eu entendi o que, que precisava ser feito. Como é que essa plataforma deveria ser concebida. A Scale Up nasce desse projeto de vida, de estudo e de transformação que eu quero propor para os educadores da nova geração que só vão ensinar para os alunos da nova geração. Perfeito. É óbvio. Então, a Scale Up é uma plataforma de learning. Ela tem um público direcionado. Tem. é um público. Educadores da nova geração que estão sofrendo com a taxa de evasão, estão sofrendo com o fato de que os alunos não querem mais estudar os conteúdos deles, fato de que as pessoas estão aprendendo a mesma coisa que eles ensinam no YouTube, de forma gratuita, no TikTok, só que essas plataformas elas não são plataformas de educação, embora se comportem como, os usuários usem como. Elas não têm ferramentas para uma escola... Uma escola não pode matricular e fazer o controle das turmas no TikTok. Ela não pode usar o YouTube para distribuir seus módulos, seus programas. Não pode. Embora a tecnologia esteja ali, não é isso que funciona essa não plataforma. É, não é esse o caminho, pelo menos hoje não é. Não. O é. Que, que eu idealizei fazer? Eu vou criar uma plataforma mobile, só no celular, onde as escolas possam colocar seus conteúdos, cursos, módulos, programas, conteúdos inteiros, cursos inteiros, no celular em ambientes do celular, e disponibilizar para os seus alunos por aqui. E a diferença é que eu pego os, os vídeos completos, as aulas completas de 30 minutos que você falou, e eu utilizo inteligência artificial para separar os melhores trechos e criar vídeos curtos, pílulas de conteúdo, exatamente como o TikTok, e disponibilizar isso automaticamente para os alunos dentro do app. A gente aumenta 660% o engajamento dos alunos, versus o ambiente atual das escolas. Porque os alunos querem estudar desse jeito. Eles querem aprender desse jeito. Vídeos curtos, rápidos, práticos. E não existia ferramenta para as escolas fazerem então, isso. Então a gente pode observar que dentro dessa tua fala tem uma, tem, uma, tem uma inversão de papéis ou uma inversão de intenção, vamos dizer assim. Não diria inversão de papéis, acho que inversão de papéis não, não é a melhor colocação, mas tem uma, uma inversão de intenção. Em que sentido? Antigamente a gente tinha um processo de educação que era... A forma como eu quero ensinar é essa. Verdade. Você dá os seus pulos e se adapta. Exato. Agora é o contrário. Agora a gente observa que tem uma inversão de papéis. Total. Né? Ou de intenção, melhor dizendo, de que a forma como eu quero aprender é essa. Adapte o conteúdo para que eu possa aprender dessa maneira. Então foi olhando mais ou menos essa linha, foi, Fred? Foi. Foi. Foi observar que não há o que uma escola, que um educador vá fazer que vai mudar o comportamento e o desejo de uma pessoa... De, de uma que, geração, para De uma geração. E assim, eu não diria que é só uma geração, o Eu diria que... Porra... Nós não somos mais adolescentes. Sim. Mas a gente passa horas vendo vídeos curtos, vendo um monte de coisas que a gente quer ver. Em sequência, quando vê, passou meia hora e a gente "Cara, eu tô aqui ainda, eu preciso fazer minhas coisas. Não é isso que acontece? E a gente Muitas não vezes. é da geração de sim, adolescente. Sim, sim, sim. Se pra gente é assim, imagina pro meu filho, pros seus filhos, pra, pra, pra geração que tá vindo aí. Faz total sentido. Então, não é uma geração, é o momento. É qual... o momento, é um momento. É porque encontraram uma forma mais fácil, mais rápida das pessoas absorver conteúdo. E esse, isso tá sendo levado pra... Muitas pessoas que estão vendo a gente aqui não vão ver esse podcast completo. Estão esperando recortes dele. Perfeito. Para pegar os melhores trechos. Isso é fato, isso é não clássico. Não é fato, eu faço isso. Eu isso pego é um, um, um conteúdo que eu adoro, de duas horas, um Sim. podcast de duas horas, que tem muito conteúdo, que eu veria as duas horas tranquilamente. Mas eu não tenho tempo, cara. Tenho meia hora, tenho que fazer outra coisa. Já estou saindo de casa, eu tô aqui no banheiro, eu tô aqui no ônibus. Meia hora eu consigo ver, mas duas horas não dá. O que, que acontece? Eu quero ver os melhores trechos, as melhores frases. Se eu gostar, eu mergulho e vou mais. Não é perfeito, isso que acontece? Perfeito. O que a gente está fazendo? A gente está pegando uma aula de uma hora, onde 15 minutos o professor está falando coisas que não, não precisam ser faladas para aquele momento, para todo mundo. Trechos de silêncio, trechos de um professor folheando um livro. Cara, isso não precisa Vocês tá, exibido. Não deveria não estar deveria. no conteúdo. Isso é, é, é pouco prático num ambiente tão dinâmico, tão acelerado. E desestimulante. Né? Desestimulante. Desengaja absurdamente. Total. Então, o que a gente fez? A gente criou uma tecnologia que pega uma aula de uma hora, não importa, pode ser duas horas ela transcreve todo o áudio dessa aula em palavra e a inteligência artificial diz, opa, essa frase importa, essa frase importa, esse trecho importa. E recorta isso e exibe para você, aluno, só os melhores trechos. só qual é o melhor? É que a escola não precisa fazer isso. Sim. É a inteligência artificial que faz. O que você então, dá mais praticidade e dinamismo. Mais, para muito mais, muito mais. Até porque isso não é o um negócio da escola. Não é. Esse não é o negócio não da escola. É. Essa parte de tecnologia não é o negócio da escola. Não é. E aí cada um fica no seu lugar. Essa é uma coisa... Exato. E é óbvio que dentro da, da, da, da solução, dentro da plataforma, a escola também tem aula completa. Óbvio que tem. Não, não, de maneira nenhuma eu deveria deixar de fora a aula completa. Sim. O ponto é que eu crio um ambiente antes, um feed antes, que o aluno consegue explorar, inclusive, o conteúdo que ele mais quer. Porque se ele começa a ver um conteúdo de liderança dentro da, da, da Slack ele vai ser, vai ser sugerido para ele mais conteúdos relacionados à liderança e assuntos que orbitam a área de liderança. É, quando, quando a gente olha para essa questão da educação que você está falando, é importante a gente fazer uma divisão. No Brasil, hoje, a gente tem tá educação formal e educação informal. Né? Em que sentido? O que é educação formal? Aquela que segue todos os parâmetros do MEC, ali, uhum. todas as exigências do MEC que só de falar do MEC já dá um, com todo respeito ao MEC, já dá um arrepio. Uhum. Porque uma vez eu escutei uma frase de um reitor de uma universidade que ele disse o seguinte, ele falou, cara, hoje no Brasil é assim, ó, de um lado você tem a universidade querendo capacitar, do outro lado você tem o aluno querendo ser capacitado e muitas vezes você tem um MEC no meio atrapalhando. Não estamos falando mal do MEC aqui, mas eu acho que serve como um puxão de orelha para para o MEC observar isso também e entender que muita coisa mudou e que precisa se atualizar. É claro, é só não é? isso. Ninguém está dizendo aqui que o MEC tem Deveria que ser deixar de existir. fechado, claro não é, é isso. Não, Mas estamos dizendo que, assim, passa justamente essa modernização da educação também pelo MEC. Porque também existem umas coisas no MEC que são fora da casinha em muitos contextos. Quando você fala da tua plataforma, só para a gente situar quem está quem nos assistindo aqui, ela é muito mais voltada para esse mercado formal... Para o mercado informal, dos cursos livres, ou ela pode entrar nesses dois universos? Você já pensou nisso? Não pensou? Já? Como com é isso olhar? Uh, o MEC ele cria uma série de, de determinações que a escola tem que seguir, em termos de carga horária, em termos Várias, de conteúdos mínimos, etc. É. que as escolas têm que seguir para ser elegíveis a poder emitir um diploma e esse diploma ter validade legal da pessoa poder é, utilizá-lo e, e exercer determinadas profissões. Uh, esse é o fundamento principal da, da existência do MEC, beleza. Então, o ponto é que uh, alguns desses, desses requisitos, dessas, dessas, dessas regras, tornam certos conteúdos, certas disciplinas, certos cursos mais longos do que deveriam, mais maçantes mais do que deveriam. Né? Mais complexos do que deveriam. Mas... E não tem o que fazer, as instituições reguladas de ensino superior, <coughs> elas devem seguir isso, senão elas não podem nem sequer emitir o diploma, Sei. que é um dos produtos mais importantes que ela tem. Então, o que, que acontece? Para escolas de ensino superior, a scale Up, ela funciona hoje muito mais como um acessório, uma ferramenta que potencializa, que joga junto com a solução que ela já tem, com a LMS, com a plataforma, com o controle de notas, e de interações, de assiduidade do aluno e as suas regulações. Então, é como se fosse um ambiente onde o aluno estuda, lê, vê os vídeos, lê, Recebe, estuda mais, a gente já conseguiu mostrar que o aluno fica mais tempo utilizando aqui do que o próprio sistema que a escola já usa. O que, que significa isso? Significa que é um complemento de incentivo para o aluno estudar mais, engajar mais e reduzir a evasão. Porque aluno que estuda mais, que, que interage mais, cancela menos. Esse é o primeiro é, problema. A evasão é um problema seríssimo. Total. Meu. Não, mas é um problema de bilhões de dólares para qualquer... Especialmente para a EAD. Para qualquer negócio. Para qualquer é. negócio de educação. De educação. E aí, o que O que acontece? Para a educação não regulada, cursos livres, extensões, etc., que não são regulados, a Scale Up ela é mais core. Ela pode substituir... Ela é uma luva. Ela é a solução que substitui o ambiente que essa escola está usando para distribuir o conteúdo. A plataforma que ela já usa, o, o, o gate que ela já usa, a solução. Então, ela pode substituir. Para a universidade, pelo fato de ter muitas exigências, algumas dessas exigências e, e, e soluções eu ainda não tenho. Então, o ponto de decisão é, se eu for caminhar para permitir que escola, graduações universidades, escolas de universidades e escolas de ensino regulado sejam mais o meu público-alvo, com certeza eu vou caminhar num, num sentido de me adequar mais ao, às ferramentas obrigatórias, ponto. Se eu entender que as escolas de curso uh, livre, inclusive as de regulado que querem distribuir só seus cursos livres aqui, Sim. porque isso, isso acontece, já e acontece, acontece tem muito, muito, tem muito né? é. uh, Aí, obviamente, eu vou focar muito mais em outro tipo de ferramenta, talvez muito mais relacionadas à venda, muito mais relacionadas a pagamento, muito mais relacionadas a gamification, muito mais relacionadas a esse, a esse, esse hall de, de soluções. Então, o ponto é, hoje a gente é para o educador da nova geração, seja escola, seja a faculdade, que quer transmitir o conteúdo de uma forma diferente. Ponto. Esse é, esse, é o ponto. Esse, é, esse é o objetivo. E aí é, qual é que é o público que a gente mais vai encontrar facilidade, ou mais vai gerar valor para escalar essa, essa, essa solução, é o que vai definir muito do que a gente chama de roadmap de soluções. né Sim. As ferramentas que vão ser liberadas à medida que o tempo vai passando. Então, basicamente, esse é, é, o, é o planejamento, a estratégia. Ô Fred, você comentou um número aí, 600 e poucos por cento... 660. Que, 660%, você comentou. Cita para nós aqui alguns números que você já tem assim em cabeça, fora esse, esse 660 que você já citou para que o pessoal tenha uma ideia do quão a tua plataforma, de fato, resolve de problemas, né? Olha, olha deixa porque eu... Porque é, é engraçado, por que eu estou tocando nisso? Deixa eu explicar. A gente começou o assunto falando de solução de problemas. Uhum. Só que muitas vezes, e eu, eu sempre digo isso dentro dos meus negócios, eu falo assim, às vezes a gente começa a discutir A e resolve o problema de Z. Uhum. Por quê? Porque a solução vai surgindo no meio do caminho. Né? Então, eu tenho certeza que o teu projeto embrionário, a ideia era uma coisa e ela foi ganhando uma forma completamente diferente. Isso é normal acontecer com os negócios. E aí a gente, como empreendedor, tem que ter aquele cuidado assim, o quanto eu estou ganhando uma forma diferente uhum. e o negócio está crescendo e o quanto eu estou perdendo foco. Perdendo foco. Porque isso acontece com Total. muitos empreendedores. Total. Então, eu queria que você trouxesse esses números para a gente entender o quanto você foi amplificando a solução do problema, mas sem perder o foco. Que isso é, é uma essência fundamental Total. de um empreendedor de sucesso, principalmente falando. Exato. Foco, uh, acho que é a característica mais clara uh, num empreendedor mais maduro. Quanto mais maduro ele é, Sim. mais focado ele é. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais no início da carreira ele está, mais desfocado ele é, ele quer fazer tudo, ele quer abraçar todas as soluções é. e acaba não fazendo nada é, direito. Eu é. falo que o empreendedor empreendedor maduro e o cara que tem a capacidade de empreender, ter resultados, o não é a especialidade da casa. É, é Se o cara não tiver o não como especialidade da casa, ele vai perder foco. É, né? bizarro, o é foco é sinônimo de muito sim. Com certeza. Uh, então, assim, para a gente entender exatamente qual é o problema que a gente está resolvendo, uma das coisas super importantes dessa discussão ser útil é a gente tem que medir. A gente tem que olhar para isso e falar assim, beleza, qual é, primeiro, qual é o problema que você está resolvendo? Lembra? Qual é o problema? Era... Os educadores não têm uma solução capaz de manter engajado a nova geração de alunos. Foi essa a tese? Perfeito. Tá falta bom. uma ferramenta e falta engajamento. A Temos minha... dois aí. A minha tese era... Que o que faltava era engajamento e não metodologias diferentes, eu ah, acho. Ah, ok. Entendeu? Porque existem professores, escolas que focam mais em ensino mais prático, mais ensino à distância, mais ensino presencial, professores mais divertidos, professores mais sérios, não sei o quê. E o engajamento era o mesmo em todas. Sim. A, a minha, a minha a, a visão foi: não é metodologia. Metodologia ajuda um pouquinho aqui, mas ele não muda o jogo. O que está mudando o jogo é que as pessoas ficam seis horas por semana no TikTok e cinco minutos estudando. Então, alguma coisa o TikTok está fazendo. Alguma coisa as redes sociais estão fazendo. Alguma coisa está acontecendo aqui que mudou o jogo. Porque de uma escola de gamification, de ensino divertido, para uma outra dita como chata, o engajamento era 30%, era 20%. Também não mudou muita coisa. Do TikTok para cá, era 10 vezes, era 1000%. Então, quer dizer, alguma coisa estava acontecendo aqui que a gente não estava observando. Então, como é que eu trago essa solução para cá? Essa é a tese inicial. Então eu preciso medir exatamente o quê? Eu preciso medir qual é o tempo que um aluno fica dentro do ambiente da escola. Se eu sei, dito pelas escolas, pelos educadores, que alunos que assistem mais, estudam mais, ficam mais tempo estudando em casa, fora de casa, essa era a principal métrica, são os que menos cancelam? Ou seja, um aluno que estuda, que engaja, ele não sai. Essa era a tese da escola. O aluno que cancela tem um comportamento anterior. Você deve saber disso. Doutor. Fato. Ele, isso é ele fato, passa é a cessar cada vez menos. Ele não cancela do nada. Não. Ele tem um comportamento que e leva esse ao comporta... cancelamento. E esse comportamento mais observado é ele para de logar no ambiente, ele para de interagir com é os colegas. É um indicador. É o indicador é o mais indicador. importante de todos. E quando dava lá 15, 16 dias, era o alerta que ah, aquele cara ia cancelar muito provavelmente. Tá bom. Então, como é que eu mantenho esse cidadão? Mais tempo envolvido com o conteúdo da escola. Como é que eu faço isso? Essa, essa foi a tese, então eu vou desenvolver uma ferramenta para que a escola não precise mudar sua metodologia. Afinal, metodologia nunca ganhou o jogo. Ela faz algumas coisas diferentes, claro. mas ela não revoluciona. Sim. Tanto que nunca revolucionou. Tem várias metodologias por aí, umas funcionam melhor que outras e ponto. Não tem uma. uma... E às vezes a que melhor funciona é o pedaço de uma com o pedaço de outro. Exatamente, com públicos <risos> diferentes. Às <risos> vezes Exato. A, a, a coisa engraçada não funciona numa aula de MBA para o mercado financeiro, talvez, mas agora funciona numa Nem aula... Nem conecta. Exato. Então, então a metodologia é um, é um fator muito subjetivo que não era onde eu queria pisar. Se eu estou me predispondo, Sullivan, a manter o cara mais tempo aqui dentro para retardar o tempo de evasão ou evitar a evasão, qual é o indicador que eu tenho que medir? O tempo do aluno dentro do app consumindo os conteúdos da escola, Ponto. Agora a gente chegou no número, só para você entender. Exatamente. Então, por que eu falo 660%? Porque quando a escola entra com a gente, faz o onboarding, começa a colocar os conteúdos, qual é a primeira pergunta e métrica que eu trago para dentro? Quantos minutos o teu aluno acessa por semana dentro do teu ambiente virtual? Tem esse relatório? Puta balizador. Exatamente. Baita balizador. Informação relevante aqui. Quase metade das escolas não tem esse indicador, tá? Isso é terrível Terrível. terrível. Não, terrível. Sabem. não sabem. A outra metade tem. Então... Eu cadastro isso no início e falo... Okay. As que não tem normalmente são plataformas mais antigas Sim. de LMS, não, que elas plataformas... não entregavam esses indicadores. Exatamente, são plataformas... Ou, é. ou entregam e a, e a escola... E o não... cara nem sabe. Nem, nem sabe, sabe que usa. entrega. O, é. o que é... Um, um, o que fala muito sobre o empreendedor que está por trás dessa escola, Também. como ele é uh, uh, negligente em relação a dados super importantes. Porque Sim. tem um problema relevante e ele não está sabendo nem medir o problema. Então, beleza. Então, o ponto é... Quais são os teus dados iniciais? Vamos começar... E aí, o que acontece? A gente pega todos os conteúdos dessa escola, cria o ambiente dessa escola dentro do, do aplicativo, libera para os alunos, os mesmos alunos, importante, e dá duas opções para o aluno assistir. Oh, agora você tem o app da Scale Up, com vídeos curtos, o, o, o cut, etc. etc. E você tem o ambiente que você sempre teve. Lembra que eu falei que é, elas andam em paralelo até o momento que a escola decide optar por um deles? Sim. O que a gente observa, Súliba? Em duas semanas que multiplica por seis o tempo médio de tela do é absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Se fosse o dobro, já seria incrível. Sim. Quando Sim. a gente está falando de seis, eu estou falando que o aluno fica... Em vez de ficar dez minutos, ele fica uma hora uma por semana. Hora. Em vez de ficar uma hora, ele fica seis horas por semana envolvido com o conteúdo da escola. A pergunta que eu te faço é, você acha que esse aluno que agora multiplicou por seis o tempo de interação dele vai cancelar? Era essa a minha pergunta. E qual foi o impacto disso? Vocês devem ter de algumas escolas, já deve ter case. Qual foi o impacto disso em número de cancelamento? O que já a gente... tem alguma coisa medida Olha nesse só, sentido? a gente lançou oficialmente para as primeiras escolas em agosto desse ano. Sim. Então a gente ainda não teve o impacto do cancelamento efetivamente. E foi justamente quando a gente entrou também, Exatamente. Né? Você... Quando o Fred, só para vocês saberem, quando o Fred me mostrou o projeto, eu falei, está aqui meus cursos. <risos> foi assim mesmo. Estão aqui meus cursos, coloca aí, vamos ver. O que acontece? Ficou muito legal, ficou muito bacana. É, é, é isso aí. Então, assim, a gente não teve impacto do cancelamento porque os cancelamentos acontecem, tá em, muito, geral, em geral, tá acontecem na, na, re, na rematrícula, porque o Sim. aluno já está no semestre inteiro, Sim. ou os cursos já estão pagos inteiro no ano, etc. etc. A gente vai ver isso. Mas o que, que, que, que é interessante? É aqui que está o ponto. E que eu estou bem confiante de que essas, essas informações vão, vão ficar claras logo. Quando a escola manda o relatório do, do, da média de tempo de acesso de cada aluno, muitos alunos estão próximos de zero. São aqueles alunos que estão prestes a cancelar. cancelar. Sabe que isso vai acontecer. Quando você olha esses alunos, duas, três, um mês depois, duas, três semanas, um mês depois, você percebe que mudou, mudou, significativamente. mudou completamente. Ele passa a ser um aluno ativo, interativo. Muda totalmente muda o jogo. Muda completamente. Muda totalmente o jogo. Então, pensa no seguinte. Pensa que, para uma graduação, o curso custa R$150, reais por mês durante dois anos. É, se eu retardo... Um mês do cancelamento, só um mês, eu estou falando de um valor de R$ reais a mais. Dois meses eu estou falando de R$ reais a mais. Então, olha como isso impacta. Porque 400 reais numa, numa, num curso de 3 mil reais, de 4 mil reais, é 10% do teu faturamento, que é literalmente Perfeito. perdido. E a maioria das escolas não tem um, fatura, um lucro líquido de 10%. E Uma, 15%. Coisa, uma coisa interessante, né, Fred? É, é, eu gosto da questão da tecnologia no negócio e da, da orientação para dados, e uma das coisas que eu sempre digo é o seguinte, já que a gente falou de característica de empreendedor, a gente falou do foco, a capacidade de dizer não, o empreendedor que também não tem uma orientação para dados, esse é um cara que ele está... Eu digo que é a mesma coisa você pilotar um carro sem velocímetro, sem, sem a temperatura, sem analisar o combustível, sem analisar nada. O uhum. cara não está olhando para nada. Então, é, é um puta desafio você tentar fazer a gestão de um negócio sem nenhum indicador, sem você ter essa orientação para dados. Uhum. Agora, se você começa a observar que o cara está ficando um mês e você tem esse dado em mãos, eu, eu posso te dizer o seguinte, a probabilidade desse cara ficar o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, isso vai só crescendo. Por quê? Porque a gente sabe que a rede social ela tem um efeito, muitas vezes, ali viciante. Uhum. Né? E se o sujeito... Trans, de uma certa forma, transbordar esse vício para a questão do conteúdo do curso através, claro, proporcionado pela plataforma, qual a probabilidade de cancelamento desse cara? É isso, eu vou... Não, não dá para a gente ficar falando de um mês só, porque não é isso que vai acontecer. Total, total. As chances são muito grandes. Qual que é a minha missão aqui, como, como empreendedor dessa área, para ser o, o aliado das escolas dos educadores? É entender quais são as alavancas... De crescimento os, e de retenção. Os drivers que fazem alguém ficar mais tempo, engajar, é game, é ranking, é exercício, é mini certificados, é interação, é empregabilidade, é conectar esse aluno que está saindo com, com a empresa de emprego. Quer dizer, existem inúmeros elementos que fazem você, por mais que, ah, eu preciso continuar, por mais que, que, que, que seja ruim. Por mais que não seja tão agradável, a pessoa continua. Ou eu fico porque é um tesão, ou eu fico porque é muito melhor do que antes. Não importa o teu drive, eu preciso entender qual é o teu motivador de ficar até o final. E não e tem é nada de errado se for ruim. Não. Porque se for ruim, é um alerta para a instituição para falar o seguinte, cara, isso aqui precisa ser reformulado. O teu conteúdo precisa ser reformulado. Exato. Então, o que eu estou que eu criando na, na, na nossa cultura de dados é um acompanhamento constante do que faz os... Os heavy users, né? aqueles que usam Sim. o tempo inteiro, continuarem usando. E o que, que faz aqueles que, mesmo com isso tudo, não usam? O que, que, o que motivou ambos? E a gente tentar puxar esses caras para a linha de cá, puxar para a linha de cá. Então é, é como Tem se Tem aprendizado eu... nos dois, o tempo, nos dois inteiro, o tempo inteiro. Então, provavelmente, o que eu vou fazer ao longo dos próximos anos, para as escolas em a favor das escolas dos educadores, é criar todo o arsenal de ferramentas que eles precisam para fazer o aluno ficar o máximo de tempo engajado, viciado, sem parar no conteúdo dela. Porque esse aluno não cancela. Perfeito. E esse aluno só não cancela. Além de não cancelar, Suliman, ele compra o teu próximo produto. Sim, ele caminha na esteira. Ele naturalmente, caminha na nossa esteira. Naturalmente. O que, o que é, é, é, é incrível para a escola é pensar que aquele aluno que ela, ela gastou X para trazê la atrás te deu inúmeras portas de, de, de faturamento é essa, Por isso que eu, que eu fiz aquele alerta de que não é sobre os 10% de uma mensalidade. Uhum. Tem muita coisa nessa radial aí para a gente observar que vai acabar acontecendo como efeito colateral do engajamento do sujeito dentro do conteúdo que ele está aproveitando. Fred, agora, para deixar um recado aqui para o nosso, nosso público aqui, a galera que está nos assistindo aqui, o que, que você deixaria como dicas para quem é empreendedor aqui Pontos que você entende como pontos fundamentais que eles que estão à frente de negócio, ou pensando em empreender, ou começou um negócio agora, o que, que esses caras devem focar? Ah, eu vou pegar o teu gancho do, do, do foco, porque eu acho que isso é uma das coisas que mais mata negócios nos primeiros anos de, de, de vida. Ele mata negócios, inclusive, de empreendedores mais experientes. É, é, é surreal, mas é, é, isso acontece muito. Essa... Vontade do empreendedor de querer dominar o mundo, de querer fazer tudo, ela é maravilhosa para você ter na estratégia de longo prazo. Mas para começar um business, ela é muito nociva para você. O que, que significa isso? Foca num problema, num público, num canal de venda. Um problema, um produto, um público e um canal de venda. Faz com um arame e barbante faz um MVPzinho para validar faz o fácil. Faz é. o fácil, não faz complica. Faz o fácil bem feito, né? Só valida a tua tese. Sim. Qual é a tua tese? É que as pessoas vão fazer X. Tá bom. Será que elas vão fazer mesmo X? Você não precisa do produto pronto para provar a tese. Sim. Você precisa do produto pronto para escalar, para virar uma empresa gigantesca. Okay. Mas para validar a tese, se isso tem caldo para você seguir, colocar a tua energia, colocar teu dinheiro, colocar teus recursos, valida a tese. E para validar a tese, é rapidinho. é rapidinho. É um Excel, é ligações, é uma entrega de graça, é uma comunicação rápida. Em um mês você valida praticamente qualquer tese que você queira. Então a dica que eu dou para os empreendedores é faz o fácil. Para de planejar, planejar, planejar, planejar, planejar, planejar, nunca sair do papel, fazer coisas gigantescas e quando você vai botar no mercado já mudou tudo. Então... Eu Essa gostei é a... do barbante... Arame barbante. Arame barbante. Arame barbante. Esse que... é o resumo. É, exatamente. Fred, cara, pela tua participação aqui. Mas antes de me despedir de você, eu quero dizer para todos vocês que estão nos assistindo, lembrando que nós estamos presentes em todas as plataformas de áudio, tá em todas as redes sociais, Instagram, uh, TikTok, inclusive. Tem uma audiência violenta no TikTok, no nosso podcast. Também aqui no YouTube, toda terça-feira, às 17h45. E Spotify, Deezer e todas as plataformas de áudio. Ok? Fred, muito obrigado pela participação, cara. Foi sensacional bater esse papo aqui com você. E a gente falou de praticamente... <risos> tudo Foi de rede social a empreendedorismo, a política, a, política, a, fake, news, <risos> a fake news, cancelamento. E é, é esse o papo aqui. Essa é a ideia para a gente entender o que, na verdade, gera lucro certo para o negócio. Exatamente. Cara, um grande abraço e muito obrigado, obrigado pela participação. Cara, obrigado, Valeu.